É o grande amor da minha vida Viver sem ela eu não consigo imaginar Ela me entende, me apoia, ela é um anjo Tchau, amor, vou com um amigo ali no bar Tá? Tá? Tá? Tá, me desci, transforma, fica louca, de que vai embora não é bem assim Mas não adianta eu tentar explicar Pois tudo que eu disser vai sobrar pra mim Passa algum tempo e logo a gente se entende Uma conversa e logo o love vai rolar Tá tudo certo é o amor que prevalece E amanhã tem futebol e eu vou jogar Tá? Tá? Tamir, espere um pouco, não tenho nada disso, Vamos apenas homens, não tem mulher. não acredita, muito furiosa, diz que se eu tô, não preciso voltar. Tamiris, espere um pouco, eu tô ficando louco, com esse seu ciúme eu não vou aguentar. Aí sou eu quem junta as coisas para embora. Pego minhas malas, decidido não vou voltar. Chegou na porta, Tamir, tá está me esperando Tão doce, linda, não sei se vou aguentar, tá? Tá? Tá? E a gente vai pra cama, e que se ama, Que tá tudo certo, nova música E a gente se acerta, e a gente se entende Fica tudo lindo, e é tão bom assim. E é amor pra lá, e é amor pra cá Mas sábado que vem, acho que vou Ah, não, vai começar tudo de novo. Tá mirando?